Vamos considerar que a conta já está aberta. De onde que vão vir os recursos? Do próprio candidato, do partido, sendo que as doações que vêm do partido podem ser de todas essas origens, que está aqui na tela. Pessoas físicas, filiados, comercialização, todos esses detalhes. E a hora que esse recurso chega na conta ele vai ter que ter o doador originário, a não ser que seja um fundo público. Doações de outros candidatos, da mesma forma, com identificação do doador originário, receitas de bens, promoção de eventos, rendimentos de aplicações financeiras e doações financeiras e não financeiras, que são os estimáveis, de pessoas físicas. Só uma pergunta, quem aqui é pré-candidato ou pré-candidata, que é a primeira vez que está na disputa? Ótimo. Atenção redobrada agora, tá? Vocês. Aqui é uma fonte inesgotável de problemas para quem está começando, para quem nunca lidou com prestação de contas. Aparentemente inofensivos, os serviços gratuitos prestados e os bens móveis ou imóveis que são cedidos o uso para a campanha, ele é revestido de algumas formalidades. Quando for um serviço prestado, ele tem que ser produto da atividade econômica daquele doador. Então, um web designer pode doar o serviço de um site, um motorista pode doar o serviço de motorista. Do contrário, isso vai ser considerado um rone, expressamente agora pela norma, e no final vocês vão ter que recolher o valor para o tesouro. E vejam só, toda hora que vocês forem contabilizar um recurso estimável, ou seja, quanto seria se o candidato ou a candidata fosse pagar por aquele serviço, ou por aquela, aquela, aquele imóvel que está sendo cedido, aquele veículo que ele está usando ali, emprestado, de algum apoiador, tem que ser avaliado a valor de mercado, indicando a fonte de avaliação. Vocês vão pesquisar em locadoras, em imobiliárias, em internet. Quanto aos serviços, contratos desses prestadores de serviços que eles tenham prestado anteriormente, porque aquilo tem que ser a atividade econômica dele. Importante. Cuidado, opa. Cuidado com posse de imóveis, tá? É comum Cidades menores, em que a pessoa não tem a propriedade, cede o uso ali para ser o comitê de campanha de algum candidato, só que ele não é o proprietário. E, embora juridicamente a gente saiba que o patrimônio envolve a propriedade e a posse, na prestação de contas não é assim. Na prestação de contas, só se for o proprietário. Ah, mas daí então ele vai poder alugar esse espaço? Se o contrato permitir, se houver a possibilidade disso ser feito, vai ser feito com análise do jurídico. Mas tomem cuidado com registros que vocês não sabem se a pessoa de fato é proprietária veículos que a pessoa não passou para o nome dela e aí ela empresta o uso daquele veículo. Quem vai aparecer como doador vai ser a proprietária anterior daquele veículo. E vai estar sujeito aos limites, que a gente vai ver adiante. Todos os termos de sessão e de doação, se for o caso, têm de constar da prestação de contas com todos os detalhes e cuidados. Não se preocupem com as exigências da LGPD, na publicidade desses documentos, porque o SPCE vai ter campo próprio para o sigilo de documentos. Tá? Próprio candidato. Bens estimáveis fornecidos pelo próprio candidato. Lembra que a gente falou lá no início que ele tinha que colocar no CANDEX? Tudo tem que estar registrado... Até o pedido de registro da candidatura, para que ele possa utilizar isso na campanha. Tudo que vier do partido, doador originário identificado. E se por acaso vier um recurso, por exemplo, você vai falar assim: ah, mas entrar um recurso, uma fonte vedada? Ah, sei lá, é comum vocês pensarem numa doação de pessoa jurídica. Ah, recebeu de uma pessoa jurídica. Não, o partido não vai receber uma doação de pessoa jurídica, isso não vai acontecer. Só que existe uma fonte vedada aqui, que acontece com frequência, de sair em efeito dominó, desaprovando todo mundo. Doação de permissionário de serviço público. Você olha lá, CPF, está tudo certo, é CPF, então, é legítima... Permissionário de serviço público só pode doar para a sua própria campanha, não pode doar para mais ninguém. A gente vai ver alguns detalhes sobre isso.